Paguei para ver e tá aí o resultado, o Bitcoin não perdeu o último fundo, a gente está agora fazendo um pump aqui, vou mostrar para vocês o que, que eu vou fazer, porque esse pode ser o meu trade do dia galera, amanhã vai ser um dia especial, vou comentar para vocês tudo isso no vídeo de hoje, então vamos olhar rapidamente aqui o que está que acontecendo, antes de mais nada, lembrando vocês que assistam aí o vídeo do professor Edgar Moraes, é isso, análise on chain, muito bacana mesmo, vou deixar o link aqui em cima para vocês, só fazer um update bem rápido aqui, galera, porque estamos tendo esse pump do Bitcoin. Eu comentei para vocês ontem que essa aqui é uma zona de compra, tá? E quem está acompanhando o canal de alertas, eu falei que a gente tinha uma divergência já aqui uh, numa hora, né, no RSI, no RSI, uma divergência bullish acontecendo para o Bitcoin e... Comentei até detalhes aqui porque o Bitcoin caiu um pouquinho mais ainda para pegar liquidez aqui nessas regiões, tá pessoal? Então eu consegui fazer uma excelente, uh, uma excelente entrada, que eu tinha ordens mais abaixo ainda, tá? Até posso mostrar para vocês, as ordens estão aqui inclusive abertas aqui na, na Bybit, eu vou fechar essas ordens daqui a pouquinho, tá? Então assim, trade bem pequeno porque está bem perigoso aqui o mercado, provavelmente eu vou subir esse stop aqui agora para cima, né? acabou não abrindo as, as ordens mais abaixo. Tá, e vou acabar provavelmente subindo esse stop aqui e tenho plano de realizar esse trade nessa zona aqui próxima dos próximos 16.600 dólares, galera, tá? Não é um trade que eu vou deixar aberto muito tempo não, porque, cara, as primeira coisa, só, a gente tem, vai ter uma resistência forte aqui nessa região 16, dos, dos, dos uh, 16.600, tá? Na minha opinião, aqui a gente tem o, o VPVR, uma região de muito volume aqui, né? Então, assim, se chegar aqui, já vou estar bastante feliz com esse trade tá infelizmente todas as ordens não foram pegas mas já dá para fazer um tradezinho legal aqui tá para um dia acho que tá tá tá ok então essa região que eu vou estar interessado em realizar né e uh... e pessoal vai ser isso porque amanhã basicamente a gente vai ter o algumas alguns indicadores importantes aí, macroeconômicos tá então o mercado pode dar uma reviravolta eu prefiro ficar um pouco tranquilo amanhã provavelmente não vou estar operando a não ser que né, as coisas saiam aí uh... Bem aí, tá? Provavelmente. Eu não vou estar muito interessado em, em operar amanhã, mas a gente vai ter bastante volatilidade, vou ficar um pouco mais assistindo aí Tá, a, a briga que vai ser amanhã, com certeza, no mercado. Então, outro motivo que eu mostrei para vocês, por que essa região aqui eu acreditava que a gente não ia perder, pessoal. Por enquanto, não tem nada garantido, tá? Eu quero dizer para vocês, obviamente, não tem nada garantido que a gente não vai perder essa região, tá bom? Eu acho que ainda existe o risco aqui agora, por isso estou cogitando, inclusive, subir meu stop loss aqui para essas, essas regiões aqui próximo dos 15.400 dólares, tá? Comenta no Telegram mais para você sobre isso depois aí, tá, pessoal? Tem que sair de casa em cerca de 30 minutos aí, tá? Então, aqui também nessa região, se a gente puxar aqui o, o, o gráfico semanal eu quero mostrar para vocês aqui, interessante, que é o indicador do CPR mensal aqui. Olha só, o CPR mensal a gente tem aqui. O Bitcoin está numa região, pessoal, que é buscando aqui o S3 do CPR mensal, que é essa linha vermelha aqui. Ó, tá? E a gente... Uh, deixa eu ver aqui uma olhadinha. É, a gente acabou não perdendo essa região do, do S3 aqui. tá? E estávamos lutando aqui agora para poder romper essa região aqui do S2, tá? Então é um ponto importante. A gente viu que a gente só perdeu essa região do S1 aqui do, do CPR Mensal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. ó nessa região, nesse dump que a gente teve aqui forte. O Bitcoin foi buscar a região do, do aqui do, do S3 aqui do CPR Mensal, tá? Que inclusive foi um, um trade que eu fiz muito bem aqui nessa região. Quem acompanha o canal nessa época aqui foi lá. Pode ler o vídeo do canal aí 17 de maio de 2021. Foi um trade bom aqui que consegui fazer para o Bitcoin. Um, uma boa compra, inclusive, né? E a gente teve também aqui lá no Covid, pessoal, aqui no Covid a gente acabou perdendo forte aqui essa região do S3, tá? Fora isso, o Bitcoin não perde essa zona aqui do, do, do, do CPR mensal, por isso também é uma região que eu estava interessado, interessado aqui em uh, garantir aqui, fazer uma compra para a gente garantir que a gente, né, a chance maior da gente conseguir segurar nesse fundo pelo menos por enquanto, tá? Então, pessoal, além dessas divergências aqui, Bullish no RSI, eu comentei para vocês ontem, tem também lá no, no, no CME, tem gap da CME lá também, comentei para vocês ontem no vídeo, tá? E aqui no diário também, se eu tirar o CPR aqui e mostrar para vocês, a gente tem aqui, então, no CPR mensal também, e aqui no, no diário também temos uma certa divergência aqui, Bullish também, acontecendo, tá? Então, aqui o RSI fazendo fundos ascendentes, enquanto aqui fazendo praticamente quase aqui, tá? Quase fazendo fundos uh, descendentes aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uh, se não me engano, ficou, ficou menor esse fundo aqui. sim a gente pegar o fechamento desses candles aqui, uh, desse aqui foi, fechou é, aqui 15.900 e aqui fechou em. 15.700, tá? Então, 15.770. Então, a gente fez aqui em fundo mais baixo, com o RSI fazendo fundo mais alto, tá? Então, isso aqui também configura uma divergência bullish aqui no diário, tá bom? Até um outro trader aqui no, no grupo Telegram me alertou sobre uma divergência aqui no, no semanal também ocorrendo, né? Que de fato aqui tinha uma certa uma certa divergência aqui também tá mas enfim pessoal por enquanto tô acreditando que a gente vai buscar a região dos 16.600 dólares para o Bitcoin tá vai ser eu, provavelmente eu vou fechar esse trade aqui nessa região porque amanhã vai ser um dia complicado e eu não vou conseguir acompanhar muito o mercado hoje à tarde não tá bom é, então assim só para mostrar para vocês aqui agora onde tá aqui a, os pontos de liquidez também tá por último para fechar aqui o vídeo tá, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, é extremamente importante também. Acabei não avisando para vocês no começo do vídeo. Aqui tá acompanhando aqui, ó, a gente buscou aqui em 12 horas aqui na na Binance, buscou essa região de liquidez, mas tem aqui até essa região próxima de 16.400. Deixa eu tá fazer um update aqui agora. Mas é engraçado quando ele pega essas regiões a, a amarelas aqui de liquidez, é como o, o preço dá uma, dá uma, uma chicoteada, né? Ele dá, bate ali e dá uma retraída, né, pessoal? Então aqui a gente pode ver, dando um zoom aqui nessa região próxima, na, na Binance, a gente pode ver que tem aquele liquidez até a região tá Então é interessante aí quem está com mais medo de fechar e buscando fechar operações, porque a gente já está tá tendo liquidação aí já da, dos shorts, tá, pessoal? Vamos contar daqui a pouquinho o para vocês também. Deixa eu pegar aqui também o de, o de 7 dias. Deixa eu só abrir esses indicadores que eu achei que estava aberto e ele na verdade eles não estão, só um mentinho. Então, agora sim, olhando aqui o de 7 dias, a gente pode ver se eu confirmar se é 7 dias mesmo aqui. Acho que sim. 7 dias aqui na Binance. Olha só, pessoal. Por que eu botei meu stop loss aqui abaixo dessa zona aqui, ó abaixo dos, dos, dos 14.900 aqui? ó Porque a gente tinha liquidez nessa zona também aqui, tá? Então, me, as minhas últimas compras estavam aqui próximas dos 15.300 aí, tá? Se eu não me engano. E stop aqui abaixo. Agora, potencialmente, a gente vai buscar essas zonas aqui. Podemos buscar até a região dos 17.000 dólares, tá? 17.200 Uh, inclusive pela que ele tinha ordens bastante ordem nessa região aqui mas eu tô postando mais 16.600 acho que seria muito bom já o Bitcoin pegar uh, essa zona aí tá pessoal olhando aqui também um mês também que mostra que a gente tem aqui ó uh, liquidez até a região dos 14.900 se a gente perder os 14.900 para baixo aqui pessoal daí fica coisa fica feia a gente pode buscar regiões mais abaixo mas no curto prazo a uh, minha aposta aí eu paguei para ver né se o Bitcoin ele perderia esse fundo aí e realmente essa aposta aqui valeu a pena por enquanto aí, tá? Então, tô acreditando aqui de fechar, de subir esses top loss aí tentar fechar essa operação dos próximos 16.600. Talvez eu mude de ideia aí, mas aviso, aviso pra vocês no Telegram sobre isso, tá? Vamos fazer o um update aqui no ficha rapidamente também, porque era a zona também que eu mostrei pra vocês ontem que tinha bastante liquidez aí na próxima dos, dos 16.600 dólares. Deixa eu só fazer um update aqui rapidamente nisso aqui. É, infelizmente aqui o Kingsfisher não está abrindo o mapa de liquidações, mas eu mostrei para vocês ontem, no vídeo de ontem aí, é a região dos 16.600 sem bastante liquidação para o Bitcoin pegar ali então no curto prazo pelo menos esse trade comprando ali fazendo uma pescaria ali nessa região esse nessa tentativa de rompimento de fundo aí buscando a uh, um long até a região dos 16.600 tá pessoal então por enquanto é isso a as pequenas também estou acompanhando aqui agora nesse momento a gente não teve uma retração aí tá então as coisas estão Ok uh, pelo menos por enquanto aí acho que uh, amanhã vai ser um dia bem complicado eu conselho vocês aí a ficarem um pouquinho de fora do mercado dia 23 Uh, eu vou estar mais observando de fato aí, pessoal, mas atualizo vocês aí à medida do possível, tá bom? Então, uh, só mostrando que vocês o TRDR rapidamente também para fechar o vídeo aqui, uh, vou ter que carregar de novo aqui, só um momentinho. Então, o TRDR, a gente pode ver aqui, bastante já, shorts sendo liquidados, né pessoal, a gente está somando aqui, já vai dar próximo de 10 milhões de dólares de liquidação de shorts. A gente está vendo o open interest também subindo com o long short ratio caindo aqui, então galera tá jogando mais liquidez aí, pessoal shortando, isso é excelente aí para os longs, tá? Então vamos acompanhar aqui agora, eu acredito que boa chance de a gente buscar a região 16.600, tá? Aqui no 12 horas na Binance, lembrando aqui que a gente tem uma certa liquidez nessa zona aqui, tá? Então esse é o ponto que a gente pode buscar, pelo menos no curto prazo, 16.400, tá? E o stop aqui, quem tiver em long, acho que tem que avaliar Uh, um stop mais conservador é abaixo dos 14.900, tá? Então, tome cuidado aí. Eu acho que é interessante de avaliar, de fazer as realizações aqui agora. Eu vou realmente ver isso aqui agora, nesse momento, assim que finalizar esse vídeo. E uh, rever meu stop aqui. Eu acho que eu vou subir esse stop, pessoal, tá? Um, para poder garantir, aí, não, mitigar um pouco as perdas, que eu não vou poder acompanhar tanto o mercado aí nas próximas, nas próximas horas. Um, mas enfim, qualquer novidade, aviso para vocês no Telegram. Deixa o like aí se você gostou do vídeo. E um, vou deixar também para você aqui o tutorial, como, criar, como você operar na Bybit também aqui do lado. Uh, não esqueça de participar do grupo Telegram. E a gente se vê então em breve. Um abraço aí.